Olá pessoal, como vão todos? Tudo bem? Então, é... eu estou gravando esse vídeo aqui, pessoal, para trazer uma informação que algumas pessoas já estão comentando e eu andei dando uma pesquisada aí na internet sobre o assunto é sobre as lâmpadas de LED nos veículos automotores tá? Então... Aquelas pessoas que possuem veículos automotores, carros, motos, caminhões, que estavam com desejo de colocar lâmpada de LED, como eu, o meu carro ele tem lâmpada halógena, são as originais de fábrica. Então, para quem estava desejoso de colocar a lâmpada de LED, infelizmente, para 2021, a partir de 1º de janeiro, não será mais possível. Tá? Como assim não será mais possível? Bem, a lâmpada de LED ela, ela é proibida, sempre foi proibida para veículos que possuíam as lâmpadas halógenas. Né? Então, se o seu carro ele saiu de fábrica com lâmpada halógena, você não pode alterar o sistema de iluminação. Então, a resolução do CONTRAN proíbe lâmpadas de LED no farol do carro. A resolução do CONTRAN, 667 2017 é uma resolução que já proibia a alteração do sistema de iluminação do veículo. Então, essa resolução do CONTRAN 667, ela está em vigor desde 22 de maio de 2017 e estabelece as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização e iluminação dos veículos. Seus efeitos gráficos serão aplicados práticos, né? Serão aplicados em janeiro de 2021. Então o que significa? Significa que se você estava com vontade de colocar lâmpadas LED no seu carro, farol baixo, no farol de milha ou até mesmo no farol alto, mesmo se você for no Detran, não será mais possível alterar. Tá? Então, até 31 de dezembro de 2020 era possível você trocar as lâmpadas halógenas pelas lâmpadas de LED no seu veículo e até um Detran do seu estado pagar as devidas taxas, taxas e regularizar a lâmpada no seu carro. Então eles iam enviar você para fazer uma vistoria, uma regulagem das lâmpadas, iam verificar a lâmpada novamente e ia ser emitido um novo documento para o seu veículo, um novo CRLV, tá? Então agora a partir de 1 de janeiro de 2021 não será possível. Então mesmo que você queira regularizar no DETRAN do seu estado não será mais possível. Então o meu carro ele possui lâmpada halógena, são as originais. Então, não posso mais colocar lâmpada LED. E se alguém for pego, utilizando, a partir de 1 de janeiro, lâmpadas LED, num comando, por exemplo, da polícia, num, num bloqueio. Então, se o, o agente de trânsito ele constatar que o sistema de iluminação do seu carro ele está alterado, ele vai multar você. Tá? Então, é melhor sempre andarmos de acordo com a lei, para não sofrermos punições. Não porque não queremos sofrer punições, é porque é o correto, né? Então, se a lei determina que é proibido, nós temos que seguir a lei. Tá? É, podemos ficar na expectativa de se um dia esta resolução, ela possa ser novamente permitida legalizar no DETRAN. Vamos ficar na expectativa. Quem sabe um dia a legalização volte, né? talvez em 2021 mesmo, 2022, temos que só aguardar. Por enquanto, o que devemos fazer é seguir a regra e não alterar o sistema de iluminação do carro. Lâmpada Xenon, nem pensar, ela é proibida, totalmente proibida, não pode, a não ser para os veículos que saem de fábrica. Então, se você como eu, para 2021, estava querendo trocar as lâmpadas halógenas do seu veículo, por lâmpadas e LED não será possível. Então isso vai render para você uma multa caso você desobedeça a resolução do contran e vai ter que andar com a lâmpada halógena mesmo. Né? Existe algum outro, alguns outros tipos de lâmpada halógena? Você poderá experimentar e ver a que melhor lhe agrada, né? Então agora o que resta é aguardarmos para ver como que esta lei ela vai se desenrolar e quem sabe é possível no futuro legalizar novamente os faróis de LED, tá bom pessoal? Agradeço vocês aí por assistirem o vídeo. Por favor, eh, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem o seu like para que mais pessoas possam eh, obter essa informação e evitar evitarem serem mu eh, multadas por não estarem avisadas, tá bom pessoal? Um grande abraço a todos. E nos encontramos no próximo vídeo.